Por que, que as pessoas inventam a palavra? Tem essa aí, ou me explicando, que é a tradução de uma amiga minha, a Talvez Santiago, que eu adorei. Para o quê? Man explaining. Aí tem um monte de palavras assim que as pessoas inventam, misturando uma coisa com a outra, para evidenciar um determinado comportamento repetitivo e que você geralmente quer criticar. Então você tem Manxerupting, é muito comum nos Estados Unidos isso, eles gostam meio que de fazer esses jogos de palavras e eu acho legal o jogo de palavras. Aí tem gente que não gosta muito dessa história porque acha que... Tem vários motivos, né? tem motivos bons e motivos ruins, né? mas eu penso logo assim, vi logo dois. Um é que tem gente que não gosta que se fique mexendo muito na língua. Aquele certo carinho que a gente tem pelo idioma, que eu acho compreensível, eu tenho também mas tem também a galera que não gosta porque evidencia um comportamento que na verdade a pessoa tem, ou a pessoa acha que deveria ter, poder ter, ou tem um certo medo de quem está... vamos explicar melhor. Né? Quando uma mulher fala ou me explicando, que não fala porque eu acho que nunca vi essa tradução antes, mas quando as americanas lá falam men explaining, ela está se referindo a um comportamento é, do homem de diminuição da mulher, através da explicação de uma coisa óbvia, como se ela fosse incapaz de compreender aquilo. Digamos, a mulher entra no carro, tenta dar partida e fala assim, não deu a partida. Aí ele vem pra ela, oh, "Ô, minha querida, vou te explicar, isso aqui é um carro e ele tem combustível. Aí a mulher vira o cara e fala assim, eu sei que o combustível está, que o, o carburador está afogado aqui na verdade eu não entendo quase nada de carro, mas enfim, tem os um motivos lá e de repente a mulher sabe muito melhor como é que funciona o carro do que o cara que está falando com ela, e isso se repete na política, se repete é, em filosofia, até em literatura, que já parou para ver que parece que tem mais escritora do que escritor, mas esse assunto é para outro vídeo. É um comportamento é, desagradável, é um comportamento que é fruto de um, de um machismo, obviamente, e as palavras são criadas, porque quando você cria, dá nome às coisas, elas ficam mais claras. É, a pessoa fala muito de bullying, né? Que, ah, eu não sofria bullying quando era criança. Ah, cara, pode ser que você não, né? Mas as pessoas sofriam bullying, só que não davam nome para isso. Era uma coisa vista como normal. Eu lembro ter sofrido sofrido bullying. Né? No momento que você dá nome, você começa a discutir aquela coisa. Por que, que o cara tá assim, tem esse comportamento comigo? Poxa, geralmente quando a pessoa tem esse comportamento comigo, ela me considera um ser inferior. Para isso servem essas invenções de, de, de palavras. Aí tem um dicionáriozinho. Eu vou colocar um dicionáriozinho, não decorei. Vou colocar o link aqui com um vídeo, ou de repente coloco no card aqui, o vídeo de uma amiga de uma amiga falando um dicionáriozinho, ou então eu coloco no, no, na descrição do coisa. Mas é uma coisa que eu queria aproveitar esse vídeo para falar. Né? Porque é o seguinte, quando a gente pensa em machismo, preconceito... A gente pensa que o machismo é a coisa a ser combatida. Eu vou falar mais disso em outros vídeos, mas eu não estou tão certo que o machismo é uma coisa. Me parece muito mais que o machismo ele é um efeito de uma coisa. Vou explicar. O cara não nasce assim, eu sou um homem superior. Ele tem necessidade, ele tem ou a necessidade de se sentir um homem superior, ou ele aprendeu que ele é um homem superior. Então você vê, se ele tem a necessidade de se sentir um homem superior, o problema do machismo não é o machismo, é a falta de segurança dos homens. De onde vem essa falta de, seguro, de, de segurança? Vem de uma cultura que impõe ao homem ser de uma determinada forma. Outro dia eu vou colocar num dos meus vídeos aqui um comentário todo berrando. Não, nos meus vídeos não. No um comentário que eu coloquei no outro vídeo da Juti Juti, eu acho. Um vídeo sobre feminismo. Falando. Ah, eu me chamando de viadinho ou coisa parecida, porque eu falei que eu choro quando vejo essas mobilizações, não só de mulheres, mas de negros, de qualquer um que seja vítima de preconceito. São tantos séculos, né? Uns casos milênios de preconceito. E o cara berrava e você via nitidamente, com o tempo você lidando com, com o troll, você vai percebendo que existe um certo desespero ali na, por trás das palavras da pessoa. Tipo, ele não pode chorar. Ele não consegue conceber a possibilidade de uma pessoa chorar e ser normal, uma pessoa homem. Imagino que talvez ele, que ele, que ele acredite que as mulheres naturalmente têm que chorar. E você vê que isso é ruim. Digamos que o cara tenha vontade de chorar. Como é que ele vai se sentir? Não, eu não posso chorar, senão eu não sou homem. Então ele, ele, ele reprime aquilo. E fica uma pessoa insegura. Então você vê que é que eu falo sempre isso, que o machismo é ruim para todo mundo, e tem gente que às vezes não entende, que acha que o machismo é ruim para a mulher. É terrível para a mulher, é óbvio, mas ele é uma coisa externa ao machista, inclusive. O machista também é vítima do machismo, muitas vezes, né? O cara pode ser um perverso mesmo, que se acha superior não só às mulheres, mas a todo mundo. Aí é outro problema. O cara é um psicopata, um sociopata, ou o que seja. Mas uma pessoa normal, não. A pessoa, o cara pode não ser uma pessoa insegura, mas estes são os piores machistas porque eles precisam desesperadamente reafirmar o machismo porque foi aquilo que eles aprenderam a achar que identifica eles. Eles se identificam como incapazes de chorar, incapazes de ter cultura, incapazes de ler e de escrever um livro, incapazes de serem carinhosos, incapazes de serem educados... E toda vez que eles têm um impulso para isso, toda vez que eles têm um ambiente em que isso é valorizado, eles se, se sentem deslocados, se sentem mal. Eu acho que tinha que dar esse toquezinho para a gente perceber, até para você que é machista, que você não precisa disso para se, se identificar. A gente é fluido, como o pessoal está falando ultimamente, nos últimos anos aí. A gente tem uma diversidade enorme de possibilidades de comportamento de emoção. Você não precisa fixar a mulher nisso, o homem naquilo, a criança naquilo outro, o gay naquilo, o hétero naquilo. Você é livre para sentir as coisas que você sente. Veja bem que absurdo. Você sente aquilo, não, vou fazer de conta que não sinto, vou esquecer que sinto, vou negar que sinto. Isso não vai dar certo. E você nasceu do seu jeito aí, você é do jeito que você nasceu. Não posso deixar eu de falar do outro grupo das pessoas que são machistas de ocasião, sei lá porque a gente vive numa sociedade machista e obviamente a gente não vive numa sociedade machista a gente vive numa sociedade que estabelece estereótipos tais obrigando as pessoas a se comportarem dentro de caixinhas que produzem machismo, o feminismo e outras formas de preconceito é isso como o cara que fala ah, vocês que votaram na Dilma, vocês elegeram o Temer é Uma simplificação absurda, porque existem milhões de motivos para votar no AS ou não votar no AS, votar na Dilma ou não votar na Dilma, não dá para saber. E, e, e a pessoa pode, não, pode ter votado no AS e está reclamando do, do, do Temer agora, né? Não faz muito sentido, porque, mas, bom, mas, enfim, a gente vive na sociedade que encaixota as pessoas, então tem um cara que encaixota mesmo porque ele é mal, tem um cara que encaixota porque ele precisa valorizar aquele caminho que ele adotou e tem a pessoa que é machista, que é sexista, que é preconceituosa, simplesmente porque a sociedade é assim se ela parar para pensar, ela acha até engraçada ah. se ela parar para pensar, ela vai se curar, vamos dizer assim ela vai perceber que não precisa ser assim, encaixotada você também não trata essa pessoa igual a pessoa que é perversa existem várias formas de você ser machista, várias formas de você ser sexista várias formas de você ser feminista e quando você critica também, ah, a mulher, poxa, é, é, é machista, não entra na minha cabeça, a mulher é sem machista. A sociedade é machista. E a gente não pode esquecer da, do que acontece com os companheiros do bully, né? aquele garoto, aquela menina que, que, é, que é perversa com todo mundo e tem o um seu secto, com o qual ela também é perversa, ou ele é perverso, mas aquele, aquele secto está ali na esperança de ser bem tratado pelo seu pelo seu algois, como assim no estocolmo mais ou menos. Então, o mundo é complexo e não adianta a gente tentar simplificar, cara, porque tudo bem, você não quer pensar no assunto, não pensa no assunto, vai pensar em outros assuntos, não mal nisso não, não, não, não, não. Mas se é uma coisa que se coloca na tua vida, você tem que parar um tempo para pensar, né? Eu não sei se vai ficar legal, porque acabei de ter diversão pra caramba. Mas, às vezes, é assim mesmo que fica bom. Sei lá, vamos ver. No final, quando eu editar, eu transformo em dois. Enfim. Eu acho que é a primeira vez que eu falo enfim nesse vídeo. E eu tenho marido de ficar falando muito enfim. Enfim. Gostou do vídeo? Dá like. Se você já viu outros vídeos, curte. Assina o canal, que ajuda bastante a gente o canal a ser promovido. E também a saber o quanto você gostou. Você gostou nível like ou você gostou nível assinar? Você sabe que assinar é grátis, né? E também não fica te enchendo a paciência com milhões de e-mails... Não, até mais ou de vez em quando né? Mas você decide Abraço men's, men's, men'splain, men'splain, men'splaining, Men Men men's Explan Men Men Men Men Homem explicando Homem explicando Como sugeriu a Claudia Santiago Que eu achei muito fofo, adorei Esse vídeo saiu do assunto